Ficámos neste apartamento, como estamos a ver, lá temos a Lucília, é estamos a apartamento, temos aqui o estacionamento e o carro ali daquele lado, mandamos logo as malas por aqui, foi mais rápido e ainda perdemos tempo. As camisas são boas, Eu pego lá a chave agora. Não é, é para ir a chave até já. Vamos à volta do outro lado. Vamos apanhá-los agora daquele lado lá, vamos aqui à avenida principal aqui Temos aqui análises clínicas deste lado Aqui o alojamento Fátima Longe Guest House Parque Privativo E ali é logo a rotunda dos pastorinhos, vamos ver os pastorinhos daquele lado Fica aqui é bem situada muito bem situado, ainda com, com o pequeno almoço e tudo incluído, não está nada mal. E vim a fugir agora. A porta, porta está fechada, tenho que abrir a porta. Vamos ver os dois, estamos ali. Estamos a ver. Vamos. Vamos lá para o próximo. Chegamos aqui ao nosso Fátima Lourdes e a Lucila já vai para a casa de banho. <risos> Olha o que é que temos aqui. Ora, é bom, é? Vamos ficar no Caduma no seu caminho. Parece os três ursinhos. <risos> Olha, temos a vista, Vamos, Já voltamos aqui ao apartamento, temos a vista, temos ali temos aí o nosso carro e pronto, o preço aí está no ecrã. Vamos lá ligar aqui a luz, a luz liga ali. Ok, e o de cima também. Vamos ligar. E temos estas três caminhas. E temos aqui mais comando do ar-condicionado. Televisão, não temos também. Não precisamos de televisão nenhuma, não é? Uma sala e uma Ah, temos uma sala. Temos televisão. Temos aqui, aqui o, o man aqui das filmagens. Aqui <risos> o grande, o grande almas. <risos> e a casa de banho ali daquele lado. Aqui temos o wi-fi, não, não interessa para vocês verem. Pronto, segurança quando é que se... estamos no restinho. A casa de banho é para ali. Ora, vamos lá ver aqui mais. Vou fazer o teste da cama para ver como é que são as camas. Vamos lá ver. Ora, e temos aqui a casa de banho. Deixa lá, está confortável. Ah, Lucília, vai, vai fazer o teste da cama. vai, lá, vai ficar ali. Ah, boa! É? É bom? <risos> se lhe gostou, e o Kevin? Só se da almofada, que a gente dá a que essa é um bocadinho mole. Que Mas pronto. aqui duas mantasinhas para, para a coisa. Casa de banho. Não, não é uma, é Sanita. É. É. Lavar é. a mão. É. Para tomar banho. Hum. E o man. O pai, que o dude. E Sabonete. Um pai. Temos aqui. E é assim que é o alojamento. É. É o que é, É vou. Okay. sala. Mas aqui eu comprei a famosa música nós sujamos. Vamos ver naquela mesa. essa é mais a de É sujo. É é é. um. é, Obrigado. E Agora, 3 é. está, indo, está indo. É. Está sempre cheio, não? Está sempre cheio, não? É. Já do, de julho, sim. É, e o fim de semana sempre? o fim de semana está sempre cheio? O sempre, o fim de semana para o geral, tenho 18 pessoas. Mas... E 13 e e de março. Uh, maio? Março, março. Março? Mais, é de maio, maio E o 13 de outubro? Pois. Está bem, 13 de cada vez. Tem muita gente. Sim, sim, sim, já, já, já tenho cheio. O 13 de outubro já está cheio. Aí é, é tudo. tudo. É, tudo. é. é quando vem a, fazer, vem a fazer mais as coisas a Fátima. Uhum. Dia 13 foi quando a Nossa Senhora apareceu. É quando as pessoas vão pagar as promessas. É, é quando é. vim ver o Papa foi no dia 13. Então, Lucília, o Cília, que é que achou aqui do alojamento? Hum, a cama é boa, não gostei de dormir sozinha. Não? Não. E a cair da cama. Era. Não tinha uma um para, <risos> quedas. É? É. E o Kevin? Tá lá? Ah, bom. Tá bom. Não deixaste já dormir muito, mas pronto. Deixa eu dormir muito, então dormiram o que era necessário. Ah, bem. Bem. Então. Um Pequenininho com a de. Gostas, mas pronto, mas é, é o que é, Ai. um bocadinho mole, mas se eu gosto, gostas, não escuta.